20 centavos, cara, não é nem a ponta do iceberg Muito maior do que 20 centavos, 50 centavos, investir principalmente em saúde, que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Se você depender do SUS, você morre. Esse aqui é o cofre da Cuba X. A gente está arrecadando 20 centavos, um valor simbólico para mostrar que não é os 20 centavos que é o problema, mas que isso foi a gota d'água para acontecer tudo isso que tá acontecendo. Essa semana de manifestos sempre os 20 centavos que representa educação Que está faltando muito nesse país 20 centavos para educação Porque sem educação esse país não vai pra frente Bosta nenhuma vai ser Pra saúde, pra doença, pra educação Pra educação Vão meter uma criançada 12 horas lá para fazer a mesma Merda sempre 20 centavos, 50 centavos Pela transparência no julgamento dos deputados federais Essa moeda aqui nossos políticos tomarem vergonha na cara, investir na educação, na saúde, fazer o melhor pelo nosso país, que é o que a gente merece. Abaixa a PEC 37. Estou ajudando aqui porque eu sou contar essa PEC 37. A quem interessa essa PEC 37 que os promotores não poder investigar? A quem interessa? 20 centavos, mais que isso, porque eu quero um país digno, eu quero ter direito à saúde, à educação. Mínimo, deputados ganham mais de 26 mil para roubar do povo. Eu quero justiça, eu quero um país sem desigualdade. Dois reais para aumentar nossa saúde, na segurança. Então, rouba a lei. Educação. educação é mais diálogo, legal. Não é só por 20 centavos, é por 20 mais 20 mais 20 mais 20. E é por um país mais digno, Índio Não é por 20 centavos, é por mais cultura e educação no nosso país. Que ação vocês estão propondo hoje aqui na manifestação? É, como a televisão não mostra muita coisa e omite muita coisa, a gente está fazendo vídeos pela internet, a gente está colocando pela saúde, pelo transporte público, pela educação, que é importante, que eles estão eles roubando dinheiro e não investindo no que é certo. E que o problema, na verdade, não são os índices. Todo mundo está ajudando com o então. Eu essa moeda para é uma forma de protesto contra todo esse processo que está acontecendo. A minha vai, tanto para a educação como para a saúde, porque num, mesmo, num país onde os corruptos estão ganhando milhões e milhões e milhões, quando o judiciário acabou de ganhar milhões de títulos de alimentação, metade da população passa fome e outros tantos não conseguem nem sequer chegar na escola. É uma vergonha o um país. Que Isso não é 20 centavos, é pela educação no país. A gente tá na prefeitura e agora... Não sei se vão invadir, se vão bater... Já tem, ó, sete helicópteros. E sabe quantas mulheres que é preciso para destruir o Brasil? De uma... Ah, ha, ha, ha querem mais peões, nós não vamos ter mais peões, nós não vamos ser governados por esses lixos que estão aqui há séculos. <música>